Yeah, uh. yeah, but my way, oh, yeah. is the most uh, for those who O que eu ia te perguntar agora, Dino, eu vou colocar até aqui na tela, que é interessante, né? O, o, o Edneu, ele sempre coloca essa questão em dúvida, né? É, no caso do, do Big Bang, né? É, e essa questão aí do, do universo, né? Que acaba, Deixa eu compartilhar a tela, que ele acaba sempre colocando é, uma hora sobra um pouquinho mais, outra hora desce um pouquinho mais e eu cheguei a comentar até com você é, uma época que se o, o, o nosso é, universo né, tem algo aproximado em 13.7, né, 13, é, 13 bilhões e 700 milhões de anos, é, eu até comentei com você que tinha uma estrela aqui na nossa periferia, né, com pouquíssimo ferro, é, em 13.5 é, milhões de anos, o né, é, que, que você poderia dizer a respeito disso, Dino? Então, Fábio, primeiro, o universo, a idade aproximada do universo, calculada hoje, é 14,3 bilhões de anos. Bilhões, tá? Um, 4,3 bilhões de anos. O nosso planeta tem 4,5 bilhões de anos. 4,6. O nosso Sol tem 6 bilhões de anos. Ah, esse objeto, um pouquíssimo ferro, uma estrela de nêutron, tem pouquíssimo, um tem, é zero ferro. Tá? Impulsa muito pouco ferro. Só essa partinha aí do time, no início do tempo aí, ó, tá vendo? Tem chama do, do é, é, o tempo de Planck, né? Que leva alguns um segundos, milésimos de segundo. É quando você tem a, a, a toda a energia do universo se transformando num ponto infinitesimal produzindo isso de massa, né, entrando em colapso. Então veja, você tem metais pesados se formando, etc. Então, aí aí teria que, desculpa, mas aí eu teria que dar uma aula de evolução estelar para falar sobre o ferro, né? Até ah, 15 bilhões 15 bilhões? Tudo é, porque é que cada um coloca uma coisa, né? É. Isso que é, é confuso, né? Até para você. 14,3, 15 bilhões, 14 bilhões, a mesma coisa, você concorda comigo? Sim, está é, próximo. Está tudo próximo, né? Olha ah, lá, você está vendo que aqui? Ó, 10 a menos 43 segundos. É o tempo de Planck aqui no começo. Ó. 10 a menos 43 segundos. Será que é 10 a menos 43 segundos? Imagina. Se você o teu dedo já deu um segundo, a menos 43. Foi... Então a gente estuda tudo isso daí, ó, todo esse trechinho de tempo aí, a gente tem que estudar e sabe o que aconteceu, o que pode acontecer, tá vendo? Né? A inflação chamado fenômeno de inflação que a Einstein também comenta, né? Teoria da inflação, tudo, né? Então, o átomo primordial, você tem átomos espalhados aí, ó, o átomo de hidrogênio. Né, núcleos de hidrogênio, quartos, prótons, pions, mesoncas, e a evolução, né? Bem, bem resumido. Agora, a era é de ferro, Fábio. Há 10 milhões de quilômetros. Não, ela está aqui na nossa periferia, ela tem 13.5, né? Então, o que, o que para mim, é um grande elo, não teve tanto estudo nela, assim, do pessoal questionar, né, eu estava eu até levantando um estudo, mas eu acho que numa próxima, eu, eu quero com certeza o Dino, aí é que o Dino nisso aí manda bem. Mas, para mim, o elo que fica, de Dino, é que vamos colocar, vai, 15 bilhões aí de anos, né, é, e uma estrela, aqui é 13.5 na periferia, é, vamos colocar que ela conseguiu sair de lá de trás de um buraco negro, ela escapou e veio para cá e foi captada por uma galáxia quando não era nem Via Láctea, né? E acabou ficando aqui no nosso bracinho. É, mas você não acha um pouco, digamos assim, é, é uma questão fantástica de você ter é, universo primordial e você ter uma estrela que praticamente pertenceu a essa época, né? Aqui na Via Láctea. Na verdade, Fábio, você tá, o pessoal esquece uma coisa. Quando você fala, imagina, eu tenho, existe um experimento que nós fazemos, muito simples, que a gente recebe os ecos da explosão do Big Bang. Inclusive foi, foi através desse experimento que foi, entre aspas, provado que houve o Big Bang. Big Bang né? É um experimento feito com televisão, mas tem que ser a televisão antiga, tá? Você pega essa televisão antiga, põe ela fora de um canal, que não só fique a, a tela, aquele ruído, que chama dele, ativa, né? é. aí você tira todo o brilho, e os traços que você vê passando nessa tela são os ecos do Big Bang, tá? São sinais energéticos que estão. Tá. Quando eu vejo uma estrela, imagina, Fábio, eu estou olhando uma estrela que nem o nosso Sol. Tudo bem? Todo mundo entende que o nosso Sol é uma estrela, né? Com certeza. Eu, eu não estou recebendo um calor desgraçado, sei lá, meio-dia, estou que nem você falou, sentado de bermuda, camiseta, tomando um, um daiquiri, será que é daitiri, mas tudo isso. É. Estou tomando lá uma Pepsi bem geladinha, gostosa, tá? Estou sentado e aquele sol queimando. Não está queimando a gente? Né? Só que aquela luz que está queimando a gente saiu há oito minutos lá do sol. Quer dizer, quando eu olho para o sol, não devo, não faço nunca isso olhar para o sol. Mas quando eu olho para o sol eu estou vendo uma imagem do Sol de 8 minutos atrás. E o Sol é a nossa estrela mais próxima. Imagina uma estrela a 88 anos-luz. Quando eu olho, eu olho para aquela estrela, eu estou vendo ela a 88 anos atrás. Ficou claro isso? Sim, sim, bem claro. Se eu vejo uma estrela a um parsec, por exemplo, que nem, é, sei lá, 4,3 anos-luz, um parsec, tá? Como próxima central, eu tô vendo essa estrela há 4,3 anos, anos atrás. Se eu pego por exemplo, que nem agora só agora, aí se vocês olharem para cima em direção oeste um pouquinho, vocês vão ver a constelação de óleo. Tem as três Marias lá, Milão, Itaca e Nintaca. Tá, uma das três, eu não lembro agora, tá 88 anos, luz da gente. Se olhar para ela, tá 88, aquela luz, eu estou vendo uma luz que saiu dela, 88. É uma informação que recebia 88 anos luz atrás. 88 anos atrás. Tudo bem? Entenderam? Sim, então, sim. Nesse ponto está bem claro, Dino. Quando você está vendo um objeto, falar que ele é muito antigo é porque está chegando a luz. Então, nós temos galáxias que estão muito antigas. Pode ser que elas nem existam mais, mas a gente está recebendo a luz dela agora. Sei lá, 10 bilhões de anos, luz da frente, tá? Então, esse é o grande problema. Depende do que você está observando, o que, que você vai comentar. Não pode esquecer que, é, vamos dizer assim, cuidado com o que eu vou falar, é difícil a gente tem que ficar pensando muito nas palavras para não dar margem aí, a ideia é diferente. Mas a gente está estudando um passado, né? Nós estamos, a astronomia, ela estuda um passado do céu, tá? Não uma coisa tão recente. Não, ficou, claro. então, ficou, ficou, Dino, mas em relação a essa estrela, é, como, como foi colocada que ela tem brilho, né, e, e tudo mais, nesse quesito, né, é, é, para mim, a, a questão que fica, como ela não tem muito ferro, por isso que ela teve essa questão mais longiva, digamos, digamos assim, né, é, mas não é estranho um objeto vir de tão longe para cá, né, e, e, e praticamente ali dos primórdios, né, então, para mim, pelo menos, né? Você tem uma outra visão fantástica aí, mas para mim é um sou um pouco estranho, né? É, eu entendo o que você tá falando. Primeiro que é, é eu realmente eu não sei sobre essa estrela também, né? Infelizmente eu não sei, não posso te responder sobre essa estrela. Quando você fala que ela está, como você falou, na periferia, periferia é da onde? Ah, olha, eu, eu, eu não sei te passar, aí nesse ponto você, você pode. Ela tá não, te... <risos> milhões? não, não, tudo bem. A, a gente tem uma ideia. A nossa galáxia, é, nós estamos, para você ter uma ideia, a 30 média, mais ou menos, vamos chutar assim: a nossa galáxia é uma galáxia espiralada, tá? De três braços, né? Barrada, ela tem uma barra e três braços, tá? rotacionais, ok? A nossa galáxia, ela tem um diâmetro de aproximadamente 100 mil anos-luz. 100 mil anos. Quer dizer, se você está numa ponta da galáxia, a outra ponta está 100 mil anos-luz de distância. tá? É muito grande. né? A, a nossa galáxia, entre aspas, prima da, da Via Láctea, que é a Andrômeda, ela é, 200, é duas vezes o tamanho da nossa galáxia. É muito maior, está muito mais vacina. Quando você fala, o nosso sistema solar, ele está em algum ponto da nossa galáxia, aproximadamente 30 mil anos do centro da nossa galáxia. Tudo bem? Se você fala um milhão de anos-luz, um milhão de anos, provavelmente você está falando a idade da estrela. Se é um milhão de anos, é uma estrela jovem, acabou de nascer e está bonitinha lá. Tá? Se você está falando um milhão de anos-luz, ela está fora do nosso, da nossa galáxia. Ficou claro isso? Ficou. Depende da unidade que você está utilizando. Então, se você falar, ah, essa estrela está um milhão de anos. Se ela está um milhão de anos, tá errado o que você está falando. Ela tem uma idade de um milhão de anos? Começando lá. Nosso Sol é uma estrela de meia vida. Na sequência, no, na sequência principal, ela está com uma, uma idade de 6, 6 bilhões de anos bilhões. Se uma estrela tem um milhão de anos, é uma estrela muito nova. Por exemplo, o aglomerado das Players, né? É um aglomerado muito recente. Não tem a, não sei a idade, mas ela é mais recente do que o nosso Sol, por exemplo. Mas veja, é um aglomerado recente. Então, o que, que acontece? É, a citafularidade. Agora, a distância que ela está, ela está longe aberta da gente. É um aglomerado dentro da nossa galáxia, quer dizer, está dentro dessa área de 100 mil anos-luz. Da, dentro da galáxia, agora a distância eu não sei de cabeça também, assim, é tudo bem, tá? Não, legal, Dino, de novo a gente vai voltar para o Big Bang, que é uma pergunta do chat do, do Murilo, né, é, é, que ele pergunta o seguinte, o Big Bang é uma teoria, até hoje não foi provado, o que, que você tem a dizer disso? É uma teoria, não é que não foi provado, Algumas coisas, ela não, não dá certo na, na, no Big Bang, algumas coisas que você, assim, todos os templates que tem sobre a chamada Big Bang são, são templates que chegam a um determinado momento que você é, é, consegue definir. É uma teoria, por quê? Porque ela não é totalmente assim, ó, bate uma tela, aconteceu o Big Bang, ponto final, por quê? Por causa disso, disso, disso, vamos lá no laboratório, vou provar para você e acabou. Então, não dá para você fazer. Então, é uma teoria por enquanto. Mas existe grupo de, de astrônomos que estudam é, núcleos exóticos. Esse pessoal que estuda esses núcleos exóticos, eles estudam, estudam elementos antes do Big Bang. Então, como é que eu posso falar que Big Bang não existe? É uma teoria. Se o pessoal está estudando coisas e consegue definições, é, simulações, resultados de um objeto que aconteceu antes do objeto que não existe, não é verdadeiro. Entenderam? Então, é complexo falar sobre isso. O Big Bang é, um, é o que mais aceito hoje dentro da cosmologia que, que ocorreu todo o nosso universo. tá? Legal, de novo, vou para outra pergunta aqui do chat, do Luiz Henrique Romanin. Ele pergunta, é, sabemos que 70% do universo é composto de energia escura e 26% de matéria escura, mas o que será esta matéria escura? Ninguém sabe ainda. É um monte, são teorias que explicam. O problema é que a, é, quando você começa a fazer cálculo de massa do universo, blá blá blá blá, blá blá blá, blá falta um valor fica faltando um valores para concluir e dar o resultado da entropia tá a entropia inicial é diferente da entropia final então é, quando você faz esses cálculos fica faltando daí se criou o um nome de matéria escura ou energia escura né agora ainda é um é também um campo ainda que está aberto o pessoal tá está estudando os cosmólogos então menos cabelo do que eu, mas não chegaram ainda a uma conclusão. É alguma coisa que, que existe. Não sabemos ainda o que, que é. Porque o problema é que para você fazer um... volta a dizer, tudo quando você fala escuro, complica a compreensão. Porque o escuro, ele não produz luz. Pelo contrário, ele absorve a luz. Entenderam? Então, você não tem informações, falta informações. Né? Tá? We'll